Eu sou o Márcio Coba. Eu sou o Dionísio. Dionísio, o que você acha dessa questão? Quem lidera a reunião? Ó, Márcio, a reunião que a gente participa hoje, eu diria que quem lidera é Jesus, é o Espírito Santo. Explica pra mim isso. Então, não tem um pastor que fica à frente da reunião? Quem que toma as decisões? Nós temos um pastor, sim, e o pastor é Cristo. Então, como cargo, não existe pastor no nosso meio. Jesus é o nosso pastor e é ele que pastoreia a sua igreja. Sim, às vezes ele usa irmãos, mas não há cargos de pastor. Né? Explica para mim como é que pode ser isso, de um irmão ser usado por Jesus para pastorear outro irmão sem precisar ter um título. O Senhor sempre envia alguém, um irmão, trazendo essa ajuda no dia a dia naturalmente. Essa pessoa nem percebe muitas vezes que ele está sendo usado como pastor e está pastoreando a minha vida numa necessidade. Você não acha que às vezes pode acontecer de algum desses irmãos, por reconhecer esse pastorio de Jesus, acabar confundindo as coisas e querer atribuir para você um título, e uma chefia ou liderança? Como é que a gente faz para lidar com isso? Então, isso, esse risco existe sim. Então quando a gente observa, eu automaticamente o advirto, porque isso é um desvio da verdade. E ainda que eu esteja sendo usado como um pastor, eu não posso aceitar esse título e esse cargo. Eu automaticamente o dirigiria. Jesus é o seu pastor. Então, se esse vão começar a se apegar, eu vou me afastar dele, porque eu não quero que ele me tenha como pastor. Existe um texto, inclusive, que Jesus fala que ele é o guia das ovelhas, e ele é o mestre das ovelhas, né? Então, seria muito estranho a gente, ou qualquer outra pessoa, querer tomar o lugar dele, né? É verdade. Então esse é um risco que a gente não pode correr, porque todos nós podemos ser usados em todos os ministérios, seja como pastor, como mestre, como apóstolo, como evangelista, nós podemos ser usados em todas esses ministérios. Mas nós temos que ter cuidado porque nós somos apenas instrumentos. Se nós somos usados para ensinar alguém, o mestre não somos nós, é quem está nos usando que é o mestre. Se somos usados como pastor, é o pastor que está nos usando, ele é o pastor e não nós. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente desvia a honra e a honra é do Senhor. A honra não pode ser nossa. A igreja hoje ela se desvirtuou justamente por aceitar essas posições. Deus usa, assim todos esses ministérios dentro da sua igreja, mas a gente não precisa saber quem é e que somos nós. Uma das coisas que Jesus ensinou é que a gente deve se lembrar de que nós não fazemos mais do que a nossa obrigação. Somos servos inúteis, né? E que se a gente tiver que aparecer em algum momento, por exemplo, nesse vídeo, que seja para a glória dele, né? Que seja para que as pessoas vejam a ele, entendam que ele é o cabeça do corpo, ele é o Senhor, ele é o mestre da igreja. O pastor que Deus usa é aquele que ensina o outro a olhar ou a entender que Jesus é o pastor. Se algum pastor não ensina isso, quando alguém o chama de pastor aceita, ele está desviando a ovelha. O pastor é aquele que fala, Jesus é o pastor, não sou eu. Se você tiver algum comentário, fique à vontade para colocar abaixo desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!